E o Dunk de novo, hoje a gente tá vindo com Sonic Generations jogo de plataforma com mascote da SEGA é um jogo para Xbox 360, Playstation 3 e PC a gente comprou porque tá dois reais na Steam e vamos jogar um pouquinho Tô bem, daí você começa acho que na Green Hill Zone É, é bem bonito Eu não conheci esse Sonic Incrível não conhecer porque eu jogava muito na infância e, por muito tempo, foi um dos meus jogos favoritos Não sei se por falta de opção <risos> Mas não era não, tinha as locadoras Então a gente estava sempre jogando coisas novas Mas o Sonic era o meu, um dos meus favoritos Nessa versão tem esse robozinho aí que... Perturbando as paciências, ele quer te ajudar, tenho certeza, mas eu não gosto Ó oh. Vários loopings A música e o som são idênticos às versões antigas Nada muda oh. Queria não ter tomado dano, mas foi difícil, né? Eu não tem essa capacidade de não tomar dano. Olha lá, tem uns jogos de câmera bem legais. O oh, que, que você está arrumando isso aqui? Bom, bom, bom. A gente ainda tá com um minuto aí de área. Mais uns efeitos loucos de câmera. Já tá acabando. E você ganha aí. Uns bônus, ó. Perfeito, ó. Rank S. Rank S. Morrendo. Morreu, morreu uma vez não, mas Já gente tomou tá mudando, né? Rank S é meio exagerado. É uma mãe, o eu... A pontuação Pois rola aí umas, umas animaçõezinhas E a gente vai ignorar por completo <risos> Depois de feito O que, que acontece? Abrem, abrem essa área em branco Com Um espaço assim A gente vai entrar e vai ver que o estilo de jogo já muda É bem mais eu acho louco também esse, esse tipo de esse estilão. O oh. oh, tomamos, hein. <risos> é muito rápido. Eu mal consigo entender o que estou fazendo. Oh! Caiu direto, a gente caiu direto, né? Nos espetos. Oh. Hahaha Esse aqui é legal, fora os efeitos, vou ficar apertando esses combos eu não sei o que, que muda na nossa vida Mas é bem legal também põe manhã. Estou oh, perdendo todo o nosso impulso. Olha. <risos> Tinha um espeto ali, quase certeza. Que era isso. O que está acontecendo aqui? Tá tudo tão rápido, de repente umas plataformas, assim, deram aquela quebrada. ou oh, não pode parar de segurar o X, esqueço desse pequeno detalhe. Pô, acho que é um pouco difícil cair pra fora O mapa não tenho certeza Sei é que tá acabando Sensacional Vamos ver os resultados, não deve ser bom não, foi, foi até que bom Ó, oh, Rank S <risos> 2S Star. bom uma vez completo a gente meio que libera pelo menos nessa área a gente libera o Tails tem uma conversa aí, tenho certeza que ele explica coisas importantes e nunca saberemos o que é Beleza, agora a gente pode alternar entre Sonics, ó! A gente pode virar o Sonic novinho. Sonic novinho não, Sonic tradicional e o Sonic mais moderno. Pum. Tá, essa área aqui é tipo um limbo, e aí nesse limbo você vai encontrar outras áreas, tá vendo? E assim que se concluir todas elas, você consegue acessar... Não sei se você consegue umas chaves, mas você consegue passar por aqui e entrar em mais e mais áreas. Tem várias coisas interessantes, tipo... Isso aqui... <risos> mas eu não vou mostrar nada disso, porque o vídeo senão não é fica imenso. Vou mostrar um pouquinho de jogabilidade. Nem. eu que confesso que eu ainda não achei nem chefe. Bom, eu acho que é isso aí, né? A gente jogou um pouquinho. Se vocês gostaram da nossa gameplay, deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie na verdade, Metroidvania. Mas a gente não conseguiu deixar de jogar Sonic. Estava reais na Steam. <risos> deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre responde ou tenta. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade!